Oi gente, como tem passado? Ah, Goku... há quanto tempo? Oi velhote, como vai você? Nossa, Titi, eles cresceram bastante! Posso fazer oh, oh, oh, oh, oh. Uh, Você parece estar tão bem como sempre, Mestre Kami! Patético. Os salvadores do universo estão parecendo insignificantes. Você tem que admitir que a gente luta muito bem junto, não é, Vegeta? <risos> para com isso! <risos> o que há de errado nessas roupas, Kakaru? Você pretende lutar? Vegeta, você também está vestido para lutar, não tá? Essas são as roupas oficiais de um Sayajin. Nesse caso, essas daqui também são? Obrigado! Mas é claro que eu quero, Vedita! Han, é só se encontrar e eles lutam! A festa já vai começar! Espere aí, Vedita! Vamos comer primeiro! Eu vou comer tudo! Não mais do que eu! Todos estão juntos em um lugar só! Não há mais tempo a perder!